Tem uma indústria de materiais plásticos no Brasil. Quero montar uma filial nos Estados Unidos e aplicar visto E2. Daria certo? Bom, tem tudo para dar certo. Você já tem a experiência e tudo mais. Mas eu não sei se eu montaria uma filial nos Estados Unidos. Porque depende de uma série de coisas. Como você tem... A cidadania de um país que tem tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, porque você citou o visto E2, quer dizer que talvez não seja vantagem você abrir uma filial pela questão tributária brasileira. Se você não tivesse esse, esse passaporte, talvez um L1 é, não fosse aí a, a, a, fosse a única opção que você tivesse. Mas como você tem a possibilidade para um E2, talvez não seja o melhor caminho abrir uma filial, e sim abrir uma outra indústria nos Estados Unidos, dentro da mesma área de atuação, trabalhando separada da empresa brasileira, porque eu acho que o benefício tributário no Brasil vai ser melhor do que você abrir uma filial nos Estados Unidos. A menos que seja uma empresa muito maior e, e isso seja indiferente, você vai acabar tendo benefício aí das isenções para exportação. Mas dependendo do tamanho da empresa, é melhor você fazer duas, é, duas entidades totalmente separadas, totalmente independentes, uma no, nos Estados Unidos, uma no Brasil, você vai ter aí uma tributação menor. Mas é possível sim, o E2 é muito bacana, é um visto super bacana para esse tipo de empreendedorismo. Recomendo muito pra você.